Thank you. O Bordal um desafio que nos foi proposto pela, pela, pela Associação Producentes de Caldas da Rainha é de desenvolver um bolo que identificasse Caldas da Rainha. ...e esta foi a, a votada para, para a criação do, do dito Bordal. O Bordal era é um Caldas da Rainha, uh, Rafael Bordal I, que foi um dos grandes impulsionadores da cerâmica de Caldas da Rainha. Uh, então, e o Mordal nasceu aí depois no, no, no, no, no, no, com um cunho muito pessoal, com o meu marido, que foi, foi ele que, que o desenvolveu, e a partir daí uh, temos o bordal porque, acho que é nós temos que levar um bocadinho de grão, um bocadinho de cajos fresco de mistura, de queijo de, de vaca e de, de cabra, uh, leva açúcar, muito ovo, canela, muito mal. Uh, tudo isto faz, faz parte da receita do bordal. Uh, eu acho que para mim o um café e o um bordal uh, faz-nos um lembrar o um limão, a canela, o atraso doce, depois uma, uma queijada arrojou-se. Acho que é uh, a junção perfeita. O café e o um bordal, acho que para mim, é um há uh, duas É a combinação perfeita.